noite pessoal, que bom, hoje para a nossa primeira live de 2023 Com um convidado muito especial, o professor José Lázaro Boberg né? Vamos falar sobre gnosticismo, o professor é uma autoridade nesse assunto Vamos ver o que ele tem, o que ele reservou para a gente aí né? Silvia, boa noite, Cris, boa noite Daiane, boa noite Dando a chegada então do professor. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Adriele, Adriana, a Silvia. Boa noite, Silvia. Legal que você está aí com a gente. Fernandinha, ai, que legal, filha que você tá aí. Hoje vai ser uma live muito legal o Professor, é Esse assunto, né? esse tema ainda é meio novo né? É antigo, mas para nós ainda é muito novo né? Para muitas pessoas, então vai ser bem legal O professor vai estar esclarecendo bem né? Para a gente, então vai ser bem legal gente. Professor José Lázaro Boberg Obrigado né, por ter aceito o convite Participado da nossa live no Chico a nossa primeira live agora de 2023 É um grande prazer, uma grande honra Receber o senhor aqui na nossa live no Chico Tá bom? Muito obrigado, prazer é nosso Ó, pessoal, a gente tá... É, tínhamos anunciado que o Hilário iria participar conosco Porém ele teve um imprevisto, né? E não vai poder ele, ele me avisou, inclusive É, mas aí eu e o professor a gente vai aqui Né? Colocando a nossa live Bom... O, o, o professor José Lázaro Broberg, pessoal, é formado em Pedagogia e em Direito pela UNP, Universidade Estadual do Norte Pioneiro do Paraná. É advogado e mestre em Direito pela IT, Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Olha, esteve é. aqui com a gente. É, estava é. é, é, aqui para nós. E professor emérito, ex-diretor da Faculdade Estadual de Direito da UNP, Universidade Estadual do Norte Pioneiro de Jacarezinho, no Paraná. Foi chefe do Núcleo Regional de Educação, com sede em Jacarezinho, no Paraná. Tem sido convidado para palestras e lives em vários estados do Brasil sobre seus livros. A gente vai falar também. Foi professor do Ensino Médio em várias escolas do Paraná e Estado de São Paulo. Lecionou em várias faculdades, Universidade de Londrina, Universidade de Humuarama, Umu UME, Faculdade de Direito de Jacarezinho, da UN UENP, Unopar de Santo Antônio da Platina, no Paraná, e Faculdade Estácio de, de Sá de Ourinhos. Foi vereador em Jacarezinho por duas legislaturas. Atuou como radialista e comunicador em diversos veículos de comunicação. Para resumir os livros do professor, ele tem 23 livros, dois livros da editora Chico Xavier em Belo Horizonte, Minas Gerais, um jurídico da editora Juruapo, Curitiba, Paraná, 18 livros da editora M e dois da Letra Espírita Rio de Janeiro. Eu tenho... Tenho aqui, ó, alguns, pessoal, ó, maravilhosos. O Evangelho de Tomé, o Elo perdido, nossa, esteus, olha, esse livro é perfeito. Paulo de Tarso, ó, olha que legal. Cristo de Paulo de Tarso, vamos falar. Olha esse aqui que eu amei, eu amo esse livro, já li umas duas vezes. Maria, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas. E dentre outros, né, professor, o senhor tem 23 livros, né? É, 23. É, 23 e estou com dois para sair esse ano. Já está no. Então, no Palelo. Que legal. É. Professor, é, é, vamos. Oh, sempre a gente pergunta: se o senhor é de família espírita, como que o senhor chegou na doutrina espírita, né? Que depois a gente está podendo entrar Então no nosso bate-papo. É, efetivamente, efetivamente, é no início das nossas atividades, né? nossa infância, nós fazíamos com a família aquela, aquele espiritismo de mesa, né? você conhece bem, né? não tinha, nós não frequentávamos centro nenhum, mas já tínhamos um pouco de aquilo que se chama espiritólico, né? você era católico, mas procurava o centro espírita, mas nós fazíamos trabalho em casa, né? era trabalho em casa então família espírita nesse sentido que eu mesmo que me tornei espírita através de uma certa época da nossa vida em que começou o fenômeno mediúnico é, apresentar na minha vida e eu tive que procurar. aí sim aí eu fui procurar um centro espírita onde comecei a, a minha atividade de estudos trabalho de mediunidade e assim por diante então é, eu sou, acho como muitos Espíritas que começaram domesticamente, né? Depois é que ingressa nos centros Espíritas. Entendeu? Legal. Professor, a gente então elaborou como esse assunto é um assunto ainda é, que não é assim de, vamos dizer de domínio público, né? Um assunto que está vindo aí o senhor é, no Brasil talvez seja uma, uma das, com certeza é uma das maiores autoridades nesse assunto. Então a gente elaborou um questionário, a gente vai perguntando, eu acho que fica mais fácil para o senhor estar nos, né, nos explicando, então, esse caminho aí que eu estou descobrindo também, estou né, me maravilhando com ele. Bom, professor, eu tomei contato com o Gnosticismo através do seu livro, O Evangelho de Tomé, tá? hoje com várias reimpressões. Por que mais um evangelho, professor, se oficialmente temos apenas quatro? É, esse é o grande problema, né? Se é, nós entrarmos em contato com o católico, é, com os evangélicos, alguns nem sabem que existiram evangelhos de não? Né? Nem sabem. Eles são adeptos dos evangelhos canônicos, é, os quatro evangelhos, não se sabe, não sabia. E muita gente hoje não sabe que existem esses evangelhos que, inclusive, eu escrevi sobre vários deles que nós vamos falar no decorrer da, da, da nossa exposição. Então, é, eu comecei, eu comecei a, a estudar, como eu disse a você e ao, ao, ao público que estamos assistindo, eu comecei a estudar o gnosticismo é, ou o cristianismo, certa época da vida. E eu só conhecia quatro evangelhos. Só conheci, você certamente, vou, passou a conhecer, é, falar em evangelhos é, gnósticos, o evangelho que a igreja chamava de apócrifo, né? evangelho falso. Eu quando eu entrei no espiritismo, já de cara, os coordenadores do céu já diziam: olha, existem os quatro evangelhos. Mas existiam outros, isso, isso é um apócrita. A gente já foi orientado. Então a gente nunca se preocupou assim, com essa ideia de existir outros evangelhos. E, e esses evangelhos que a igreja criou, eu vou dizer que a igreja criou, porque os evangélicos, os outros estudiosos, né, os cristãos, se apegam no evangelho canônico, os quatro evangelhos e o Espiritismo, meu amigo vai o que você acha que se apega? O Espiritismo se apega, é o último repento do Cristianismo, é o Espiritismo que também ficou preso aos Evangelhos canônicos. E... Marcos, Mar... Mateus, Lucas e João. É, pela ordem, né? É o Marcos o primeiro, muito embora lá na, na, na Bíblia, a Bíblia consta que Mateus, o... Mateus, o... né? O primeiro evangelho foi o Mateus, mas hoje, se é. sabe, não se discute mais, está pacificado de que são quatro evangelhos, começando com o Marcos, o Mateus, o Lucas, Lucas e sim. o João. É, João. Então, esses evangelhos, nós vamos no decorrer, o assunto é muito vasto, nós vamos ver que esses evangelhos, é, na realidade, eles foram, digamos assim, construídos, muito tempo depois, né? muito tempo depois, é, mais ou menos, digamos assim, é, pedaços encaixados, como se fosse uma carpintaria, vamos mudar aqui, vamos mudar aqui. E assim, durante muito tempo, os evangelhos foram tomando formatos, formatos diferentes, de acordo com o interesse da administração da igreja. Porque, na realidade, esses evangelhos é que mostravam um cara, Mostrava a filosofia daquilo que a igreja é, tinha, tinha interesse. Então, no do início, do início, nós não tínhamos... Aqui vai um detalhe muito importante. É, esses quatro evangelhos, na realidade, é, não foram escritos pelos evangelhos. É isso o, que eu perguntar, o, o, Poxa vida, mas eu sempre aprendi... Entendi que foi Marcos, como você disse, Mateus, Lucas e João. acontece? Acontece que os evangelistas eram analfabetos. Isso choca católico, evangélico, e mesmo espírita que não tem esse conhecimento de estudo, né? Porque na época de Jesus, esses evangelhos... Escritos depois da morte de Jesus, obviamente, começando lá em 70, com é, Marcos, depois vem Mateus. Mas esses evangelhos eram um texto ruído. Eu até coloquei, e, e faço questão de, de alguma coisa eu citar letra do livro para ficar mais fácil, é, e no, no evangelho de, de, de Paulo, que você leu, que chocou, isso me chocou também, né? É, esses, textos, esses textos eram textos concluídos, não é os que nós temos hoje, o um versículo, um capítulo não, era um texto concluído, sem pontuação, sem nada e era o que tinha na época né? e esse texto só, vejo bem só começou a ter capítulos é, no século XIII quando um clérigo inglês chamado Stephen Langdon. É, ele diz, decidiu, para facilitar a vida da, das pessoas, criar capítulos. E depois, no século XVI, é, criar os versículos. Então, você imagine como eram os evangelhos na época. Né? No, no início mesmo do primeiro século, o, nós não tínhamos, nós não tínhamos é, escrita. É, não é? As pessoas eram afetadas hoje, por exemplo se o pai não põe o filho na escola existem sanções pelo próprio governo na época não tinha essa preocupação de o filho ir para a escola porque não tinha escola a preocupação do pai era fazer o filho aprender o ofício e ir para trabalhar e junto com o pai e ajudar na, na, na manutenção doméstica a, da família então, ótimo então, nós não tínhamos cultura, não tínhamos conhecimento. Como é que esses quatro evangelistas teriam escrito esses evangelhos? Hã? Como é que esses quatro evangelistas teriam escrito esses evangelhos? Então, não foram eles que escreveram. Isso é pacífico. Não tem discussão. É lógico que a igreja não aceita isso, né? Já tem a, a sua doutrina, que foram os quatro evangelistas que escreveram. Tanto é que eles receberam o nome de santo. Hã? São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João... Não, professor, a igreja atribuiu, então, a, a, a eles, então que né, a, a, a, a, a, teriam escrito o evangelho, mas o senhor está nos falando que não. Foi bem depois, né? Foi muito sim, depois. Sim. <sor animated> Ó, até a metade do segundo século, lá pelo ano, digamos assim, é, é, 150, 150, corria, corriam esses... Escritos anônimos, eram anônimos, não tinha nome, não tinha, não tinha é, digamos, identificação que era de Marcos, de Mateus, do, do quarteto, não tinha identificação nenhuma. E aí resolveram, olha, vamos dar nome a esses evangelhos. E o que, que a igreja fez? Colocou nome a esses evangelhos, as pessoas de maior importância na época. Né? E então, aí começa a começa a divulgar esses evangelhos, ainda, ainda como texto currido, mas com o nome é, desses evangelistas, que não foram eles. Uma curiosidade, uma curiosidade. Esses evangelhos foram escritos em grego, que era a língua, era o inglês da época, né? Era o inglês da época. Quem sabia Quem sabe inglês hoje tem um plus, vai para qualquer país, fala inglês na época era grego o grego era ainda que dos doutos das pessoas cultas então os evangelhos foram escritos em grego e, o, e, o, e os seguidores de Jesus e de Jesus falavam o no o inglês era o inglês não o grego era coisa nem pensar né as pessoas não tinham escola então diante disso é... lá pela metade do segundo século Resolveram dar nome aos evangelhos que corriam E aí vem interessante, né? Vem interessante para a gente é, comentar. É, existia um, um bispo da época, o bispo chamava-se Bispo Irineu, da cidade de Lyon. Ele viveu de 130 a 202. Ele passou a defender veementemente, só quatro evangelhos. Que é esse exatamente que deram o nome. Passou a defender e é, fixou, né? Fixou apenas quatro evangelhos, que seriam as quatro colunas da igreja. Da igreja e aí o que, que acontece? Esses quatro evangelhos eles colocaram como é, autores do livro, o dos evangelhos. É, colocaram como autores do livro porque diz porque diz que eles foram testemunhas oculares dos dos registros que estão nos evangelhos mas como que eles foram testemunhas oculares né, desses evangelhos é, se primeiro o, o, os apóstolos Mateus e João foram é, denominados os autores. E, e diz que eles assistiram tudo isso que falam os evangelhos, os milagres que não existem, né? Tanta coisa que preencheram os evangelhos para fazer com que as pessoas aceitassem isso que a igreja estava dizendo. E tinha também, no caso, Marcos, que segundo a história, era garoto que ajudava o Pedro, o seu tio. Pelo menos a história é contra isso, né? E, e também nós vamos é, encontrar o Lucas, que é uma atribuição de que seria também discípulo de Paulo, discípulo de Paulo então, É uma afirmação infundada de que os quatro evangelhos constituía a coluna da igreja, porque estes evangelistas foram é, testemunho Unhas dos fatos que ocorreram com Jesus. Os evangelhos foram escritos depois, foram preenchidos décadas depois. Tanto é que a oficialização do evangelho vai ocorrer lá em 325, Isso. no concílio de Niceia. É. Então, é. É, é óbvio que um povo inculto, um povo que não tinha é, condição de analisar, de criticar, começaram a aceitar, então, os quatro evangelhos. Como se fossem verdadeiros, colunas verdadeiras, porque eles assistiram os fatos de que Jesus teria praticado. Né? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Esse é um fato. Na realidade, de Lázaro surgiu com João. João já tinha morrido, né? Nem João escreveu. Foi escrito por algum grego também que escreveu, porque ele fala muito em logos, né? E então se diz que esse evangelho, o João assistiu, o João estava morto, o João não vivia mais, a população vivia 30 anos, 30 anos só, cada população, digamos, Jesus conta a história que morreu com 33, então ele estava muito velhinho, né, pela, pelos parâmetros da época, porque só 30 anos, cada 30 anos a pessoa morria, hoje com um avanço tecnológico, é que a gente vivendo 100 anos e até mais, né, claro na época não tinha medicina, uhum. não tinha escola. O cidadão tinha, digamos assim, as ervas, as orientações e, e podia usar da época. Então, essa crença de que os evangelhos são dos textos, das testemunhas oculares é infundada Não tem sentido nenhum, não. Mas quem crê e aceita, tudo bem, eu tenho até o. Um... Chama-se crença, a fé que crê. Se aquela crença te faz bem, seja falsa ou verdadeira, te faz bem, tudo bem. Se você aceitar que Jesus ressuscitou, te faz bem isso, tudo bem. Muito embora não ressuscitou. Fisicamente. É, mas nada, nada como descobrir a verdade para se libertar. Sim, né? sim, a verdade é que nos liberta. O que eu estou dizendo é porque muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu aceito, isso me faz bem, tudo bem. Sim, é. é. Tá? Tudo bem. Eu, eu tenho uma leitora, uma leitora que disse para mim, ah, essa explicação que Deus não faz milagre, mas para mim faz, eu peço, ele faz. Olha, ah, isso é questão psicológica. Você aceita, trabalha mentalmente, as coisas acontecem. Mas milagre, derrogação da lei da natureza, nem Kardec aceitou no, no, no seu livro, é, dizendo que isso é uma divulgação, Isso não existe. Então nós temos a lei natural. Lá na questão sexual, 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que são as leis naturais, Kardec diz: leis de Deus. Quer leis dizer, divinas. leis divinas. Quer dizer, mas aí, essas leis divinas são aquelas que sempre existiram. Não foram criadas por legislativos, elas sempre existiram. Por isso são chamadas leis naturais. São as leis do universo. Leis do, do universo. universo divinas, leis do então. universo. Perfeitamente, é, é, beleza, dono um lugar. Tô... Então, bom, é, dando continuidade para terminar... Da é, essa... verdade? É, é, eu já ia entrar aqui, você, é, mas só pode encerrar. É, não, eu vou, eu vou encerrar. É, esse, essas quatro colunas estabelecidas pelo, pelo Irineu, vai aparecer lá em 325, o um bispo Atanásio é, de Alexandrinha, que ele era fã, fãzão do... do... Do, do bispo Irineu. E aí, lá vai, vai realmente efetivar, vai oficializar os quatro evangelhos como únicos, como verdadeiros. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Essa é a primeira então, questão que você pergunta. Professor, então, dando continuidade, quando e como foi descoberto, e por que só nos últimos anos ele foi divulgado, então? Então, a... diz que tudo que foi escondido um dia aparece, né? É. os evangelhos diz que nada fica oculto. É né? um dia você não quer que descobre, não faça. Não Porque faça. Porque se não fizer, pode é descobrir, né? Então, é. É... eu quando comecei a estudar o, o gnosticismo, eu fui influenciado por Hermínio Miranda, com dois livros extraordinários é, sobre o cristianismo e sobre o Evangelho Gnóstico que ele estudou. Então, eu comecei a estudar, e comecei a perceber que, na realidade, os evangelhos chamados gnósticos ou canônicos, que são falsos, não são falsos. São falsos aos interesses da igreja. A igreja não queria saber de gnosticismo, e nós vamos explicar depois por quê. Então, em dezembro, em dezembro de 1945, é, um cidadão chamado Muhammad Allah al staman Ele era um camponês e ele estava cavucando a terra, procurando a rotear para fazer o seu plantio e ele bateu uma urna. Isso é o caso mais extraordinário né, da, da, do momento. Né? É, Encontrou uma urna nesta urna tinha uma biblioteca. Só que não eram os livros como nós. Era uma biblioteca de manuscritos, pergaminhos, enrolados, amarrados com couro. Ele descobriu algo extraordinário. 1945, esses evangelhos, esses livros, em número de 52, permaneceram parados. Ninguém colocou a mão. Não no outro, como nos canônicos de notificação. Coloca a tesoura aqui acrescenta aqui, acrescenta lá. Esses evangelhos eram virginais por mais de 1.600 anos. Quer dizer, esses evangelhos existiam e estavam escondidos. O problema é esse, os evangelhos estavam escondidos. Aí, por que estavam escondidos? Né? Que nós vamos é, esclarecer. Então, foi uma das maiores descobertas arqueológicas. Arqueológica uma verdadeira todos, biblioteca de todos, todos, é, todos, é, é, todos, todos os tempos e isso né? despertou interesse mundial não foi só na igreja, a preocupação foi de todo mundo porque esses evangelhos traziam outras ideias sobre o início do cristianismo então essa história do cristianismo a preocupação e a gente inclusive esses, esses evangelhos Traziam a história de, de, de, de apóstolos, de pessoas como Maria Madalena, de que Sim. foram criadas aquela imagem, e, e nesses escritos, então, desmistificavam tudo isso, que não Sim, eram não, desse cara. jeito, né? Não, não, o que é. a igreja faria agora? O que a igreja fazia agora? É melhor falar que é apócrifo? Ou melhor. A Madalena ficou tudo certo, né? A igreja voltou atrás, ela não. Ah, mas depois, de depois de muito tempo. Né? <risos> depois de muito tempo, né? É. Mas ela voltou atrás. E eu até questiono isso no. Tá caindo aqui, meu rapaz. E, e eu questiono isso, inclusive, é, no, no, no livro. Eu questiono. E o Espiritismo? Nós somos espíritas. O Espiritismo. É, escreveu sobre Maria Madalena buscando antes buscando esses evangelhos canônicos aí que veio o, o evangelho detalhe é. que é o que tinha ao que saiba Emmanuel não conhecia o evangelho de Filipe evangelho de, de, de Maria Madalena Tomé. não conhecia de Tomé todos esses evangelhos esses evangelhos que estavam escondidos não era de posse dos espíritos das, ou dos espíritas do, ou das igrejas. Então, você vai ver lá no final do livro da, da Maria Madalena em que eu coloco várias, várias interpretações de Emmanuel, através do Chico, tem também lá uma frase do Humberto, Humberto também, tá né? Humberto, Humberto, Humberto então, isso é outro problema né, no espiritismo, né? É outro problema no espiritismo. Então, o que que aconteceu? O espiritismo o ficou numa enrascada nisso aí, porque foi livro que escrito por pessoas de, de alto domínio na, na, na doutrina. E como é que fica? A igreja falou A igreja falou: não, não, não, não é nada disso, não. não é esse. Não é, a pó. é, não. Aí, e o Espiritismo, se você pegar no, no final do livro da Maria Madalena, eu trago lá uma série, você lê o livro, uma série de informações que não são verídicas. Foram o quê? mediunicamente mas baseado no livro que tinha o livro que tinha irmão eles não conheciam o evangelho de Tomé o é, evangelho de Judas o Paulo Apócrifo não, não, tudo no mesmo sentido então nesse, nesse total de, de livros, de 52 livros nós temos aqui uma relação é, foram encontrados o evangelho de Filipe esse também que deu tanto pano para a manga, porque o Felipe, no Evangelho dele, disse que ele beijava Maria Madalena. Ah, falou que beijou Maria Madalena, a mulher era a mulher da vida. E o um beijo, o um beijo pode ser beijo fraternal, pode ser no rosto, mas lá no Evangelho de Felipe, E ele beijava Maria Madalena. E aí, o que despertou na malícia do povo? Ah, isso daí, Maria Madalena era a mulher. Está no Evangelho de Filipe, né? Pois bem. Depois tem lá também o Apocalipse de Paulo, as cartas de... O meu aparelho aqui, ó. o fone não está parando. É, tinha lá as cartas de Pedro, Filipe, o Apocalipse, e eram traduções em cóptas. Cóptas é uma língua estrangeira, aliás, a língua antiga do Egito, e eles escreviam isso aí. Até uma das escritoras famosas sobre Gnosticismo, é, é, a Eliane Peidion, ela diz o seguinte: que quando mandaram, e nós vamos falar isso aí, quando mandaram aí, queime esses livros aí, esses livros não servem para nós, são, são os quatro, e alguns bispos que adoravam os evangelhos canônicos aí resolveram esconder, e foi por isso que depois alguém descobriu os evangelhos e aí deu no que deu, quer dizer, agora não tem jeito de mudar, ou você acerta. Ou você muda a forma de, de, de pensar. Pois bem, então, ah, por, que, que, que, por que então que esses evangelhos desapareceram? Foi por fé, não aceitavam os evangelhos canônicos, que eles chamavam de apócrifos, ou foi mais por questão política? Eu acredito que por questão política. Os, os ignósticos eram, eram perseguidos, o... né, professor? Eram perseguidos. Então, e e, os, e, os e negócios... aí, vamos esconder isso, alguém num tempo, num tempo não, futuro, isso, acha, isso, isso, né? E, né? E, e aqueles que fossem em contrato, eles eram mortos. Eram assassinos. mortos. É. Não mortos é, uma Era uma situação, situação difícil. Podia ir contra, né? O... Não, não ah, podia, podia ir contra. Então, só, só 16 séculos depois, encontrou essa joia. Joia, que eu digo por quê? Porque não foi mexido. Ah. Você pega o evangelho canônico, onde era Espírito, com a trindade, precisa escrever Espírito Santo. Quer dizer, mexe, introduz, aumenta, diminui. Esses não estavam lá quietinho, porque foi escondido, ninguém podia mexer e, e ninguém sabia que se pegasse a pessoa era morta. Né? uma situação complicada. Aliás, isso aí cria dentro do, do, do espiritismo, mesmo no catolicismo. As pessoas falam, pô, mas você não quer derrubar o espiritismo? Não, não é nada disso, não. Nós estamos pesquisando, falando a verdade, para que você também pesquise. Se você achar que não é assim, continue, eu disse a crença, cada um carrega a crença que quer. está valendo, não é? Muito bem, bem isso senhor é tá mais... Pois não. Vamos lá. Quais outros evangelhos descobertos no século passado que também são gnósticos e que foram comentados pelo senhor? Então, eu, o primeiro você já aliás, você mostrou todos, né? O Evangelho é. Tomé. de Tomé. Está tá saindo o contrário aí, né? Parece. Não, está normal. Está normal. Tá. Então, o Evangelho de Tomé, foi quem quer conhecer o gnosticismo, as origens do cristianismo, eu indico, foi daqui que eu comecei a entender o gnosticismo. E daqui a pouco nós vamos falar aqui que é o gnosticismo. Tá? Mas o primeiro foi o Evangelho de Tomé, foi encontrado em. Em 1945, nós vamos encontrar é, o Evangelho de, de Judas, que foi a mais agora recente, em 1970 por aí, e o de Maria Madalena. Esse de Maria Madalena, ele foi antes, ele foi, ele foi, aliás, foi encontrado depois. Mas foi escrito antes dos evangelhos gnósticos do, da, da Biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrado depois. E foi encontrado em 1986. Quatro anos para atingir o 1900. Foi encontrado em 1986 e esse livro não foi publicado de imediato. Não foi publicado. Veja bem, ele foi descoberto em 1986, portanto, antes da biblioteca de Nag Hammadi em 1945, e ele só foi publicado 60 anos depois. Uma dificuldade tremenda para que esse livro é, fosse publicado. Eu não vou entrar em detalhe. Quem quiser ler o livro Maria Madela vai encontrar isso aqui sucintamente, só mais tarde. Então, temos este. este nós já falamos do de Judas. Maria Madalena e o Evangelho de Tomé. E também esse livro aqui é recente. Esse aqui que você mostrou é o Cristo de Paulo. De Nós vamos separar bem, porque Paulo fala do Cristo antes de Jesus, antes dos canônicos. Inclusive, eu coloco como ponto de partida nesse estudo e chama a atenção do leitor quem for ler. Eu digo do ponto de partida. Está claro as epístolas, de maneira nenhuma, são fruto das histórias dos evangelhos. A igreja quer que Paulo submeta seus evangelhos. evangelhos. A igreja quer que Paulo ajoelhe nos evangelhos. Bom, eles são anteriores, isso é, dado, isso é pesquisa. Eles são anteriores, independentes e indubitavelmente continuariam pertencentes à literatura bíblica, mesmo que Jesus em pessoa jamais tivesse pedido. Isso aí é fundamental. O Paulo já escrevia sobre o Cristo, que não é o Jesus Cristo. Cristo é a semente divina, é a essência de Deus dentro de nós, todos nós temos o que Jesus também tinha, todo mundo tem. Nós nascemos com essa força interior que nós damos o no nome de Cristo. Então Paulo não fala, ele não fala é, de Jesus Cristo. Ele não conheceu Jesus Cristo, foi antes. Aí você vai dizer, ah, mas eu vi, eu li lá o romance de Paulo Estevo, e que Jesus, ele, ele caiu aos pés de Jesus, Quero dizer, quem escreveu conhecia o quê? Os quatro evangelhos. Ele escreveu, tudo bem, uma bela literatura, um belo romance, não tenha dúvida, mas ele não conhecia como é que ele ia falar de Jesus. Tanto é que o, seu evangelho, o, o livro de Paulo não fala de Madalena, não fala é, do, do evangelho de Judas, é, não fala de Tomé, porque ele não conhecia, não tinha para ele. Ele fala do Cristo, e depois misturaram. Jesus, Cristo, quer dizer... Passou Jesus ser o Cristo de Paulo, não. Paulo foi antes. Paulo já falava em cristianismo, no sentido grego, antes que a igreja começasse a escrever os evangelhos. Isto é uma bomba. Eu, quando li o livro, falo isso, você leu, né? Eu me choquei. Eu falei, eu vou parar com isso aqui. Não vou é, continuar É, com é assim. <risos> o, senhor, o, senhor diz que Paulo, o senhor diz que Paulo fala né, de Cristo. Antes do, do, dos apóstolos, né? Porque os apóstolos só vieram, esses evangelhos, na verdade, só vieram bem depois né? da morte sim, de todos os apóstolos, sim. E Paulo já falava já né? de Cristo falava, nas cartas, nas as epístolas cartas. dele. Né? Mas ele, ele falava realmente do, do, ele falava do Cristo na, na Cristo pessoa, né? Eterno, né? Naquele é, Cristo. É. É, a essência de Deus, hein? A, a essência de Deus em nós chamamos-se Cristo. Os gregos já dizem isso, a essência de Deus. Todos nós temos a essência, nem o Deus pessoa, nem o Deus dualista que está lá no céu, e nós aqui, mas o Deus cósmico. Essa essência está em todas as pessoas, está na planta, está no animal, e está em nós. Quer dizer, todos nós somos detentores do Cristo. E ele diz que o que ele aprendeu, o que ele falou sobre Cristo, não foi ensinado por ninguém, por nenhum homem. Porque ele captou do Cristo, Paulo diz isso. Você pode pegar, ler, e, tá exata, e dito exatamente E você veja como a coisa aconteceu. Se ele não foi, é, não foi é, vinculado ou dependia dos evangelhos para escrever as cartas, ele não dependia. Por que a igreja, então, a igreja Paulo depois dos quatro evangelhos, se ele foi antes, ele foi o primeiro escritor do cristianismo. Ele foi pode pesquisar, onde você quiser, em livro. Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo. Se ele foi o primeiro escritor do, do cristianismo, ele não bebeu ensinamentos nos evangelhos canônicos, muito pelo contrário. Os canônicos beberam ensinamentos em Paulo. Tanto é que no primeiro século do cristianismo não se usava. Os bispos não usavam os canônicos, porque não existiam. Eles usavam as cartas de Paulo, eh, Evangelho de Tomé, Evangelho o quê? Que é o que usava. Agora, vejam, cronologicamente, pegue a Bíblia, traz lá. Primeiro, os quatro Evangelhos. Mas, mas por que foram os quatro Evangelhos? Primeiro? Mas, não foi Paulo que foi o primeiro? Ou não? Ah, se Paulo foi antes, queriam que aparecer Paulo primeiro, mas não. Colocaram os quatro evangelhos astutamente, em seguida, os atos dos apóstolos e depois Paulo. Quer dizer, Paulo foi subserviente quando Paulo foi anterior e tinha conhecimento grego do Cristócio. existência divina em todos nós, tá? Então você veja que há uma confusão danada. E quem quer estudar? e quer buscar a essência, eu fiz isso. E me sinto bem, porque não aceito o Deus lá no céu, o papai do céu, e eu peço ele, entende? Eu aceito é, o, o Deus monista, né? Deus monista. Não, dizer, o Deus... não o um homem sentado numa cadeira. Né? É, a... Veja você, os quatro evangelhos são dualistas. E o espiritismo? Hein, vai? os dois, os quatro evangelhos canônicos, o quarteto são dualista. Eu aqui e Deus coordenando lá com a sua luneta encontrando os nossos erros, os nossos. O Deus pessoa, céu, né? inferno. Céu, o inferno, né? e E o próprio Kardec na, na primeira questão ele mata a, a charada, apesar de que depois misturou tudo. Mas no início Kardec na questão número um diz: Deus, é inteligência suprema causa primeira de todas as ah, coisas, não diz que é homem, não diz que é homem. Mas, posteriormente, você vai ler o Evangelho, como os já tiveram a participação de padres, de bispos, de curas, então nós vamos encontrar, é, dizendo que Deus castiga, Deus, no livro dos Espíritos, Deus castiga, Deus perdoa, mas Deus não castiga nem perdoa, porque Deus não é pessoa. E aí eu recomendo, a todo espírita a ler o meu livro, chama-se O Código Penal dos Espíritos. A Justiça do Tribunal da Consciência. Em que eu digo que a justiça que nos julga não é um Deus lá fora. A justiça é o da consciência. Onde as leis de Deus estão. É um livro que você poderia ler e você iria entender toda essa, todo esse mecanismo que nós estamos falando. Professor, dando continuidade, vamos o senhor lá. afirma que esse documento é gnóstico, né? A grande maioria da população não sabe o que é gnosticismo, confundindo às vezes com gnóstico, com... confundindo às vezes gnóstico com agnóstico. Dá para o senhor esclarecer? Então, é... vamos tentar explicar. Hoje você disse que o cidadão é ateu. O que é ateu? Ateu eu não acredito em Deus. Não tem Deus, acabou. Existe o agnóstico, aquele que se tem Deus ou não tem Deus, ele não está nem preocupado. Por isso porque não pode provar, nem que tem, nem que não tem. Né? Eu estou escrevendo um livro é, chamado é, é, O Deus de Spinoza. É um livro que eu espero que assim que terminar possa trazer mais subsídio a esses ensinamento O Spinoza era monista, monista ele não é dualista, não é, pua, é po, pu, politeísta. Ele é, ele é sentindo a presença do Deus dentro de si. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Não é Jesus que diz isso. O que mais diz? Vá só deuses. Quer dizer, isto é monismo. Quer dizer, nós temos a potência divina dentro de nós. Então, o nosso ego, o nosso eu, à medida que vai evoluindo, vai entrando em contato, de acordo com o seu desenvolvimento, com esses ensinamentos é, do Deus dentro de nós. E isto é um processo. Não importa se você está nessa existência ou na outra. Aquilo que você não resolveu nessa, você resolve na outra. Mas não vai ter lá no plano espiritual alguém guardando para te julgar. Eu falo em inclusive isso em relação ao livro Nosso Lar. Quem leu o, o Nosso Lar, eu até escrevi um livro Aprendendo com o Nosso Lar, é, que o André Luiz, quando chegou lá, ele pensou que ia encontrar juízes severos, ia encontrar promotores, acusando, o os passando a mão na cabeça dele. Ele encontrou um outro tipo de, de julgamento, porque ele começou a assistir o filme da sua vida, Costa André Luiz, e na realidade, não tem julgamento lá fora, não. O julgamento sempre ocorre dentro da nossa consciência. Porque quando nós desencarnamos, a consciência, nós daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer. Então, não existe o julgamento externo. Se você ler o Código Penal dos Espíritos, que hoje é, inclusive é, já foi vendido no exterior também, vários amigos, compraram assim como Madalena, foi para Portugal, para Espanha. Isso vai te dar uma tranquilidade. Vai te dar a ideia de espírita consciente. Porque isso daí quem diz é Kardec, não é invenção. Kardec diz que onde está a lei da... divina? O onde estão as leis divinas? Os espíritos respondem, na sua consciência. Gravado na então, consciência. Na, na consciência, não. Tem esse negócio de que alguém vai julgar, porque não julga de acordo com o seu estado evolutivo. Você pode passar uma vida inteira aqui cheia de erro e não ser julgar, achar que está certo. Feliz daquele que, quando erra, a campainha começa a tocar, começa a te lintar. você errou, você não foi honesto. Feliz daquele que corrige agora. A consciência eu... já começa a corrigir. Começa a coisar. Este é o julgamento da, da, da lei de Deus, daquilo que nós chamamos de Deus, a é essência em nós. Nós somos os nossos julgadores. Não tem advogado, não tem promotor, não tem juiz. Você é tudo isso. Nossas ações, professora. É. Nessa linha de pensamento, você tem em seus livros declarado ser um cristão gnóstico. Podemos dizer então que temos um cristão gnósticos, gnóstico é gnóstico <risos> um cristão canônico. Exato. Eu, aliás, tenho que complementar anteriormente. Você falou do, do gnóstico. gnóstico é... Falamos do agnóstico, do ateu e do gnóstico. Gnóstico vem de gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Mas esse conhecimento não é conhecimento adquirido na faculdade, no doutorado, no mestrado. É algo que vai mantendo na própria alma do cidadão à medida que ele desenvolve-se espiritualmente. Quer dizer, quando ele começa a sintonizar com este Cristo dentro de nós. Então, gnóstico é algo que vem por intuição. Você tem um insight, puxa, é isso que eu não sabia. Mas não veio porque você leu no livro, ou porque o professor te ensinou na faculdade ou na escola. É um desenvolvimento nosso, que vai ocorrer gradativamente, fazendo que você entenda que nós somos seres em evolução constante. Não existe paralisação. E aí, você traz aqui para complementar, como é que é a pergunta mesmo? É, nessa linha de pensamento, é que se existe então o, o, o cristão gnóstico e existe o cristão canônico. Aí ah, sim, sim, sim, sim, sim. Então é o seguinte, como... Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo. Paulo foi o primeiro escritor do cristianismo. Ele era um cristão. Mas não conhecia, não conhecia canônico. Canônico foi criado depois, pela igreja, por interesse. Então, eu me sinto cristão gnóstico. Porque eu entendo que eu não tenho ninguém lá fora que está me julgando. Eu entendo que eu... Sou o meu próprio julgador no momento que a minha maturidade assim o permitir. Então, cristão de nós, eu me sinto porque eu entendo que é a minha consciência ou a maturidade que vai me julgar. E posso falar do cristão canônico, aquele que segue os quatro evangelhos canônicos que foram formatados anos depois pela igreja e oficializados. Só em 325, lá com Constantino, né? É, a É, no INSEE, em, em 325, no quarto século. Então, isso, nesse conselho foi, foi incluído muita coisa, né, professor? Muita coisa, muito, né? É, a, aí volta aquilo que nós estávamos falando no início, de que oficializaram <risos> o quarteto. Ah, o cara, como é, livros básicos que a igreja deveria seguir, 27 livros, 27 livros. Alguns não interessavam, tiraram fora, esses sim. São livros que foram escritos em épocas diferentes, mas disseram que a palavra de Deus, então, passou a pertencer. Então, o que, que nós temos? É que é, foi oficializado o quarteto. Aquilo que lá atrás, nós já dizíamos que... É, tinha-se estabelecido de que seriam só quatro, quatro evangelhos lá através do, do Irineu, agora, agora mais apareceu o Atanásio, um outro bispo, que era fanzão do, do, do, do Irineu, e, e trabalhou com muita maestria para ficar só os quatro evangelhos. Aí que se oficializou, efetivamente, o, o catolicismo, vamos dizer assim. Se oficializou porque... É, o imperador Constantino se tornou cristão e, por interesse de unir o povo, aceitou só os quatro evangelhos. Aí, então, que foi o Deus nos acuda. Aqueles evangelhos canônicos, então, quem, o bispo dizia, quem tem esse evangelho em casa pode tratar de queimar, de jogar fora, porque não toleraremos. São os quatro evangelhos oficiais que foram vistos foram vistos pelos próprios evangelistas. foi eles que assistiram o que está escrito aqui dentro. E daí? E aí foi criado cruzadas, e aí a gente... Bom, vamos chegar lá. É. A, desco... a descoberta desse evangelho e os outros encontrados em... em Nag Hammadi, no Egito, constitui um grande marco para a desmistificação do cristianismo. E, consequentemente, um golpe na ortodoxia, Perfeito. esse achado de Nag Hammadi. É. É porque o, o, os evangelhos vêm dizer é, aquilo, esses evangelhos canônicos vêm dizer, desdizer aquilo que consta nos evangelhos canônicos. Então, vem bem com a ortodoxia. É claro que a igreja não, não aceitou isso, continuou lá. São então, os quatro evangelhos, transformaram os evangelistas em santo, eles que viram tudo que Jesus fez, então tá, tá ali, né? Mas foi uma, uma uma caçada às bruxas. Quem tem vende, vende não, rasga, queima, porque não vamos tolerar senão os quatro evangelhos da igreja. Isso em 325 lá com o Constantino. Que interesse, né esse administrativo, não é questão de fé. Esses quatro evangelhos né, são os verdadeiros. É, é, esse, ali, sim. aquele conselho, na verdade, foi totalmente interesse, né, professor? Foi, é, Pô, é a... Foi, foi, foi tá. romant, é, romanizaram ali, a, romanizaram, né? romanizaram é. o cristianismo declarado, e, e, né? Pronto, a, e até para tá. questão de, de política mesmo, de guerra, o de poder. De, de, de, é, foi uma coisa muito, é, né? Exatamente. O interesse é o interesse político, né? É, é o caso de nós falarmos no monismo e dualismo. A igreja interessa no dualismo ou não? Por que, que o, Porque o, monismo, o monismo é, é, ele é gnóstico? O que, que o, que o que os gnósticos dizem? Mas que igreja, que padre, que bispo. Nós não precisamos disso, nada. Deus está dentro de você. Então, ao invés de você confessar, contar os teus pecados, entre aspas, para alguém da Terra, o, o, o, os gnósticos dizem que Deus está dentro de você. Muitas vezes você está dentro da igreja, mas não está dentro, não está com Deus. Você está sim. simplesmente representando no simbolismo. Então, a, a, o gnosticismo era uma cruz dentro do. Era uma que Deus, pedra não, no caminho, ali, né? Pedra, pedra no caminho. É, porque, porque morreu ele, muita ele, gente. Porque não e ele, pelo que ele dizia, você não precisa a igreja. E isso é bom para a igreja, não? Precisa ir igreja, não, tem que ir igreja não tem que seguir isso, não tem que seguir para porque Deus está dentro de você. Você fala com Deus na intimidade. E, na verdade, eu sou gnóstico. Eu acho que eu falo com Deus todos os dias, em todos os momentos, pela sintonia minha com a frequência vibracional do cristão. Sim. Do Cristo, hein? Não? Da não cabeça eu. de Cristo. É, da cabeça é. da vibração de Cristo, né? De Cristo. É, professor, é. é propara se nos meios religiosos, né, em especial no movimento espírita, porque deveríamos voltar aos princípios do cristianismo. Acho muito legal isso, retornar ao cristianismo primitivo, né, onde tudo começou, sem, sem toda essa deturpação. Queremos dizer com isso que teríamos um mundo de paz e harmonia entre os homens. olhos. Lendo seu livro, nota-se que já havia à época grupos dissidentes, né, que disputavam a verdade sobre Jesus. Que grupos são esses? Os gnósticos estavam também ah, entre eles? Não é, não é, não é. Na realidade, são... nós tínhamos 4 é, evangelhos, tínhamos 40, 50, até 100 Porque Evangelho quer dizer boa nova. Cada grupo criava ensinamentos para falar sobre Jesus. Mas os grupos que se digladiavam, né, os grupos fortes, são os de bionitas, é, eles consideravam Jesus divino. E que desde o batismo ele já se tornou Deus, se tornou divino. Depois vamos encontrar os marcionistas. Que Jesus não era um humano, não era de carne e osso, ele tinha aparência apenas, mas ao menos da linha do Rustein. Rustein dizia que, é, na realidade, é, nós temos. Como ele carne. voltou depois da ressurreição, né? em, em espírito. É. É isso. Mas aqui é ele estava em corpo, com certeza. Normal, Exatamente. foi ser humano normal. Tá. E depois tivemos o gnóstico e os ortodoxos. Do mas a diferença Básica entre os dois maiores contendores se digladiavam em busca da, da, da mensagem de Jesus são os gnósticos e ortodoxos. Gnóstico diz: Deus não está lá fora, Deus está dentro do ser humano. E os ortodoxos que tem um Deus lá fora que está comandando, verificando se você errou, acertou, anotando ali no seu caderninho entre aspas, né? para depois julgar. Estes quatro grupos viviam brigando, digladiando, a ponto de um perseguir o outro. Então, quando se fala, vamos voltar o o cristianismo primitivo, que era bonzinho, era educadinho, era um mar de rosa, tudo, todo mundo ali concentrado em Deus. Não era isso, não, era briga na seta. Mandava prender aqueles que eram contrários, não está muito diferente de hoje. Hoje, as igrejas... Veja bem, a igreja é coisa do homem. A igreja é coisa... Não é Deus que criou a igreja. Professor, nesse, nesse, nessa linha aí, então... Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se Constantino, ao invés de, de, de ir para o lado da ortodoxia, fosse para o lado do, do, do gnosticismo, que não foi o caso, iriam, então... Talvez não, não daria certo, porque a linha de pensamento... É, é diferente. Mas aí, quando ele vai pro lado da ortodoxia, então, e ele cria, aí começa, então, é, é, a exigir das pessoas a obrigar, a, a, a, a obrigar as pessoas a seguirem, então, só os canônicos. Quem é não que seguir que... os canônicos Seriam... vai ser morto, vai ser perseguido, perseguido foi criado é cruzadas, é. foi criado depois a exigir. Aí depois veio é tudo. De... É, mas fruto desse concílio, então. De modo, foi escolhido, foi escolhido é, eu... então a ortodoxia. É. Na Mas verdade, é, muitos dizem que foi, dizem assim, ah, foi bom, pelo menos acabou a bagunça, ficou dois, só quatro evangelhos. Só que evangelhos que você não pode dizer que Jesus disse. Hoje, o seminário de Jesus é, nos Estados Unidos, eles dizem que só 18% da, das, das falas e 16% das ações poderiam ser de Jesus. O resto é do Cristo da fé. Quer dizer, criou-se certa história e isso que é de Jesus e você é feito ponto final. Te faz bem? Continue. Para mim, não faz. Professor, mesmo então diante das perseguições né, que a gente estava falando, surgiu um movimento gnóstico na França que eram chamados de cátaros. O que o senhor pode dizer sobre eles para nós? Então, o, os cátaros ele, ele vai aparecer em destaque muito com Maria Madalena, né? Maria Madalena, em 1208, nós tivemos os cátaros. Era um povo pacífico, humilde, é, fino, não eram pessoas é, trocoloditas. Mas eles divulgavam, começou a re, renascer o gnosticismo, começou a renascer o gnosticismo na França em 1208. E aí o Papa criou uma cruzada. Uma cruzada para atacar o gnosticismo. E, e morreu muita gente, as pessoas escondidas dentro da igreja, colocavam pessoas em jaula, colocavam fogo, e aqueles que não morriam, eles cortavam os lábios, para que não pudesse falar mais. Olha, um homicídio absurdo. Esse é o gelos... Uma... chamado Uma... genocídio. Professor, senhor, genocídio. nesse livro do senhor aqui, tem um, um caso que eu li, me marcou muito essa, essa, essa leitura, que a última resistência dos cátaros estava numa igreja chamada, denominado Maria Madalena é. e existiam entre eles ortodoxos também porque era família tudo ali era um uhum. povo e aí é, o, o, o soldado lá o capitão sei lá o general pergunta então o que que eles fazem né o que que vai fazer com esse pessoal tá lá porque pode ter pessoas ali canônicos né ortodoxos sim, sim. aí o, o, a resposta que o senhor escreve lá, que diz que o, o Papa manda assim, mata todos, depois Deus, depois Deus vai saber quem é, é, é. bem isso. É absurdo. É, como é que eu vou descobrir se é gnóstico, se não é gnóstico? É. Vamos matar uma criança? Ele fala, mata, que depois Deus descobre. Mata tudo, depois... Como se tivesse um deus lá fora, né? E aí ele ia separar o joio do tempo. Isso são historinhas. Não. É carroxinha. Não tem sentido. Professor, se Kardec tivesse conhecido esses evangelhos gnósticos, né? Tomé, Judas, Madalena, o Paulo Gnóstico. É... O senhor acredita que teria influenciado na, na nossa doutrina? Perfeitamente. Kardec, por exemplo, não conhecia o, o, a história do... Paulo gnóstico. Ele conhecia a história do Paulo da, dos, dos evangelhos da igreja, né? E que foi colocado como dependente, de joelho, seguiu os evangelhos canônicos. Ele não conhecia, obviamente. Se você leu, inclusive, o Cristo de Paulo de Tarso, é um dos, comentar, um dos comentaristas fala exatamente isso. Que ele é ser realmente. É, Kardec conhecesse não só os quatro evangelhos, mas hoje, hoje você clica no, no Google, hoje nós temos, muita gente diz, hoje eu sei mais o que Kardec, óbvio, Kardec, no sentido bem amplo. O Kardec não tinha o que nós temos, ela escrevia de noite com lamparina e, e a pena, quer dizer, a, o que ele tinha de material para pesquisar, ele pesquisou, mas só que o trabalho dele era em cima do, dos evangelhos Conhecidos da igreja. a Bíblia, né? E, obviamente, que nós teríamos hoje uma visão muito maior, né? Muito maior até no um Espiritismo. Legal. Professor, para encerrar, que a gente está acabando, infelizmente, está muito bom o papo. É. O senhor poderia fazer um paralelo, então, para que a gente entender bem, né? Entre é. os cristãos ortodoxos e os cristãos gnóstico. Como, como é? cada um vê Deus? Como cada um vê Deus? Como que o gnóstico, senhor já falou, mas pra gente Sim. firmar deixar bem assim, né? É, claro. Como os gnósticos veem Deus, como que os ortodoxos veem Deus, então. a gente terminar. Então, o ortodoxo segue a linha dualista. Essa que nós aprendemos. Você aprendeu como criança e eu me lembro da, da minha mãe ensinando para mim a orar, ela falava, olha o papai do céu, <risos> é isso que nós entendíamos. Então, o ortodoxo usa, segue o dualismo. O espiritismo é o último rebento do cristianismo também. Alguns, como nós que somos diferentes, mas segue, falar: ah não, Deus lá, sempre... eu já vi espírito a falar no centro assim, olha, não foi julgado aqui, agora aquele lá, aquele que tem o um outro Deus, o Deus aqui e Deus lá. Né? Então, ortodoxo, bem rápido, é, ele é dualista, Deus, aqui, é Deus lá e nós cá. E já o gnóstico, não. Deus está presente na criatura através da sua essência. Assim como a gotinha é, do mar tem a, a, a essência do mar. Assim como a gotinha do sangue tem a essência do nosso corpo. E assim por dentro. Então, nós temos a essência. Só que essa essência tem um todo. Nós vamos desenvolvendo gradativamente esse todo. Por isso que nós somos deuses, mas em evolução. Quanto a Deus, podemos dizer isso. né? Vós sois Deus. É. Bom, na, na, na, na sequência nós temos outros paralelos aí, é, sobre salvação. A igreja fala de salvação. Salvação é salva o que? que Você vai salvar, vai para o céu? Céu e inferno? estado de espírito? Até o, um ex-papa já disse isso. Céu e inferno é estado de espírito. O espiritismo... Sou, esse negócio de céu, esse negócio de, céu de, de paraíso, é o seguinte. Nós somos é, seres humanos hoje, a gente sabe. Por exemplo, só, só imagina que alguém conseguiria... Ah, eu vou, então eu, eu consegui me salvar, eu andei direito, eu segui a linha ortodoxa, eu, eu não fiz pecado, eu não, eu, então eu, eu, eu ganhei o direito de ir para o paraíso. Só que é. será que eu vou aguentar ficar sentado na não, grama ali, ouvindo não. o pessoal tocar e claro, o resto da minha vida, da minha da eternidade? Eu não vou. Então Isso é, aí está descartado. Vai, o espírito evolui, o espírito trabalha. Evolui. Vai, tem jeito. Aí, aí você vai querer ir para o inferno. É, mas, é você mas, vai falar pelo amor de Deus, manda eu para o inferno. Porque já faz um ano que eu estou sentado nessa grama aqui, esse pessoal tocando violino, não, eu, eu não é. aguento mais. Eu já conheço as músicas de. É, é, é, é, é que a... A, a igreja traz a ideia de salvação, que você vai para o céu ou vai para o inferno. Já o espiritismo não aceita salvação. Você se salva. Salva quer dizer que educa-se. Não tem salvação. Na realidade, é uma expressão da igreja. É, é um trabalho pessoal, indelegável. Você não pede para padre, para bispo, para ninguém, nem para o espírita. Porque quem vai é, desenvolver-se é você mesmo. Essa é a salvação. Aliás, Emmanuel está num no, dos seus livros essa ideia. Salvar é educar-se. É, é desenvolver-se. Então, nós não temos salvação. O Espiritismo não é salvífico. Nós somos pela evolução gradativa, de tal ser, sorte que brilhe a vossa luz. De tal sorte que esta luz presente em você brilhe e traga Paz e harmonia. Esse é o sentido da salvação. Salvo o melhor juízo. Bom, depois... Ah, professor, tá? você é, vai continuar? Paramos aqui? É, eu, eu ia parar, mas se o senhor tiver mais... Não, é, não, não, para parar, não. É? não, não, não. não, é, é que nós temos vários paralelos. A ressurreição, é. por exemplo. O reino de Deus. Fundação da igreja. Mas isso quem ler o livro, eu recomendo... Recomendo. Também e, recomendo, eu li, é muito tá? bom, viu, pessoal? Também tá. tenho, viu? Ó. <risos> e, e, e se alguém, e eu quero agora dizer, nós temos todos esses livros, Nós eu nunca ganhei um centavo. Nós ah, que legal, uma, você não sabia também. Tá não, não, nunca ganhei nada. Eu, eu recebo, é, digamos, direitos autorais, é, tanto da M como da letra espírita, e, e, e dou os livros para a Biblioteca Espírita da Casa. Nós vendemos para o Brasil inteiro, e esse dinheiro é empregado na, na, na, na edificação de, de enxovazinhos para crianças, de mães que não têm condições. Então, isso é um trabalho feito na nossa Casa Espírita, e se alguém quiser comprar o livro, pode pedir através de você, através de mim, e nós mandamos pelo companheiro, e depois que receber, passa por PIC, está resolvido. Hã? Então, nós estamos. Tá que... <risos> Professor, a gente queria agradecer muito, muito mesmo essa aula que você deu sobre gnotismo para a gente. Agradecer em nome da do, do, diretoria da nossa casa, da, dos frequentadores, dos trabalhadores, né? Que com certeza é, agora vai para o YouTube e vai ter muito acesso, porque foi muito gostoso o papo, muito interessante e de muito ensinamento, né? Então, eu queria agradecer muito, senhor, pela oportunidade de ter nos dado e de estar aí na nossa, tá, tá, né, participado aqui da nossa live no Chico. Muito obrigado. Gratidão. Eu, eu que agradeço também a oportunidade.